E aí, meus aliados, tudo bom? Reservei um tempinho para a gente olhar para o passado e ver os erros que as pessoas cometeram para a gente também não errar. Porque os povos inteligentes aprendem com os erros dos outros, os medíocres aprendem com os próprios erros e os idiotas nem aprendem. E isso não é só para as finanças não, para suas finanças pessoais, para qualquer área da vida, seja no empreendimento que você está trabalhando, na vida financeira, na vida amorosa, sentimental, em diversas áreas é melhor você aprender com os erros que as outras pessoas fazem do que você ter que errar para aprender. Mas como esse é um canal de finanças, vamos trazer aqui algumas pessoas famosas né, que acumularam ali riquezas, mas que quando partiram, partiram pobres ou não deixaram nada para os seus descendentes. Antes eu gostaria de pedir que se você já é inscrito, clica no botãozinho de gostei, e se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os novos vídeos. E agora vamos ver esse pessoal aí que fez cagada. Vamos. Então vamos lá, gente. Temos aqui a nossa primeira candidata aqui, Whitney Houston, grande cantora fez aquele filme O Guarda Costa que passava na Globo, à tarde, faleceu em 2012. Foi encontrada morta numa banheira de hotel em Los Angeles. Ela tinha uma dívida de quase 4 milhões de dólares. A estimativa estimativa é que ela gastou durante sua vida em torno de 100 milhões. Pouco né? Vida luxuosa até o último centavo, vícios, analgésicos e um estilo de vida ostentador a levaram a essa situação. Seu último milhão foi gasto, segundo a Fox News, em hotéis de Sydney, Paris e Londres. Michael Jackson esse dispensa apresentações. Difícil acreditar, mas especulações levaram a crer que Michael Jackson tinha uma dívida de 500 milhões de dólares. No entanto, quando ele morreu, os direitos das suas músicas ultrapassaram cinco vezes o valor aí dessa dívida dele. Então, ele morreu e quitou Carros, arte, joias, mansões e um ponto que me chamou a atenção, doações multimilionárias. Foi o que levou o Michael Jackson a uma falência que poucas pessoas poderiam imaginar. Judy Garland foi uma estrela dos musicais de Hollywood e ela dizia o seguinte, meus pais incutiram em mim a cultura do esforço e da economia. Se ela em 1939. Aos 17 anos ela já era multimilionária e nada econômica. E, de fato, a sua reputação esbanjadora era conhecida por todos. aos 40 anos, a Judy tinha uma dívida de 4 milhões de dólares. Ela chegou, inclusive, a ser despejada e morreu de overdose. Um tremendo fim aí para Judy. Este é o Corey Hain. E ao lado dele, você pode ver que tá o seu motorista, né? Olhando pro lado para ver se não tá passando o carro. <risos> Brincadeira. Esse garoto aí, o Corey Hain, ele foi um ator canadense, né? Fez muito sucesso entre o público teen. Aí diz que a infância de Corey foi difícil e a sua fase adulta não ajudou muito. E foram os vícios que arruinaram sua carreira e sua conta bancária. Como ele não tinha plano de saúde, presta atenção, como ele não tinha plano de saúde, teve que gastar sua fortuna em tratamentos de reabilitação e morreu aos 38 anos com uma dívida médica milionária. E além disso devia mais de 200 mil dólares em impostos. Corey morreu em 2010. Esse é Marvin Gaye, um famoso cantor da música Soul, norte-americano. Gaye foi a falência devido aos seus vícios e um divórcio bastante caro. A sua dívida passava de 2 milhões de dólares. Metade dela era para os cofres dos Estados Unidos, então são impostos. E ele morreu baleado pelo próprio pai. Esse agora é Joey Lewis. Joe foi para muitos o melhor boxeador do rígido no ringue. Mas generoso fora dele. Olha que curioso. Ele foi criado no subúrbio de Detroit. Sabia poupar seu dinheiro. Exceto quando era para pagar a dívida dos seus parentes. E pode-se dizer assim que a família e os amigos que o levaram à ruína. Dre viveu seus últimos 30 anos em absoluta pobreza. Com uma dívida que chegava a quase 1 milhão de dólares. Esse aqui é o Mike Rooney. Um ator também. Ganhou prêmios, como você pode ver na foto. Ele morreu, ele tinha 18 mil dólares e deixou para o seu filho, que supostamente lhe havia roubado 8 milhões e meio de dólares. As dificuldades de Mark foram impostos e dívidas médicas pesaram sobre o ator aí durante os seus últimos dias. Olha só esse cara felizão, Sammy Davis Jr. Ele disse, tenho a consciência tranquila, não devo dinheiro a quem realmente necessita, disse o cantor. Ele disse isso porque ele tinha uma dívida com o governo dos Estados Unidos que chegou a quase 15 milhões de dólares. Ele chegou a ganhar um milhão por ano e fez parte do hatchback, mas seus hábitos excêntricos o levaram à falência, passou a cantar para sobreviver e sem recursos não pôde fazer uma cirurgia de câncer na garganta, que foi o que o levou à morte. E pra terminar, outro cara que trabalhou demais, Lugosi. Ele interpretou tão bem o papel de Conde Drácula, lá nos primórdios ali do cinema. A partir de então, ele só era chamado para fazer filme desse tipo. Sempre pro mesmo papel. Trabalhou muito, fez filmes de baixo orçamento. E Lugosi era viciado em alco e substâncias. Diz que ele morreu sem nenhum dólar no bolso, apesar de ter participado de mais de 50 produções de cinema. Incrível, né? Eu não trouxe esse vídeo apenas para ticar os erros das outras pessoas. Eu trouxe para a gente ver os erros que essas pessoas cometem, nós também podemos cometer. Quem é que quer morrer falido, sem nenhum dinheiro para sua família, sem poder fazer uma cirurgia para se salvar? Então, economia é algo crucial que a gente tem que saber, que a gente tem que lidar, a gente conseguir sobreviver não, como muitos, a gente vai morrer com 30, 40 anos. Tem até uma música do, do rapper Mano Brau. Ele questiona assim, o que você prefere? Viver pouco como rei ou muito como um Zé? As pessoas ali estavam vivendo como reis, né? E acabaram vivendo menos do que deveriam. Ainda mais hoje, com o avanço da tecnologia, da medicina. A estimativa de vida das pessoas aumentou muito. E só não vive muito quem não quer. Alguns, é claro não tem condições atualmente estão passando por uma fase difícil né uma doença não tem como lidar mas a gente vê também que tem tantos em condição não consegue porque é burro desculpa falar que a gente viu ali os erros As pessoas são vício problemas familiares ostentação então a sua vida luxuosa acabou com o seu dinheiro seus problemas com suas famílias acabou com o seu dinheiro os seus vícios levaram seu dinheiro embora então, se você está vendo esse vídeo agora, você quer proporcionar o melhor sua família ou para você mesmo, verifica dentro de você se você está cometendo esses erros, tem problemas com o vício, você tem problemas com a sua família, você está gastando mais do que devia, corrige esses erros, nenhum tipo de vício traz nenhum benefício, tudo passageiro e é apenas um prazer momentâneo. Construa um bom relacionamento com a sua família, ela sempre vai estar do seu lado te apoiando, nos momentos bons e nos momentos difíceis, mas dependendo daquilo que você faz, ela pode se tornar mais um inimigo para sua vida. E se você gasta demais, gosta de mostrar para os outros, olha eu tenho isso, tenho aquilo, tem uma coisa na sua cabeça, você é aquilo que você é e não aquilo que você tem. Aquilo que você tem pode ser tirado de você, mas aquilo que você é, você nunca vai deixar de ser. Então se torne uma pessoa melhor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou eu peço que clique no botãozinho de gostei. Tem algum erro que faltou aí nessa lista aqui? Deixa aí nos comentários. para a gente aprender com o erro dos outros. Não esquece de se inscrever no canal. E ativar o sininho. A gente se vê na próxima.